sobre estilo, como é que você tá, ah, meu confio de sucesso, meu instalador, meu montador, como é que você tá, tá empolgado, tá feliz, ai eu tô mega, tô demais aqui porque eu tô falando um assunto que eu gosto muito, que é de... <risos> de quem não gosta, quem não gosta, quem não gosta, e eu tô aqui, Falando de dinheiro, porque eu vou estar na Enix, dia 29, falando sobre lucratividade de obra. Pois é, dia 29, sexta-feira, 9h30 da manhã, estarei lá no palco, dando uns pitacos, vou abrir uns números, vou abrir coisa que especial, que normalmente eu não abro não. Mas se você não puder, ir é esse especial, que eu tô dando bastante coisa aqui também. Então, uma parte muito importante, tá? Você que é montador, você que é instalador, você que trabalha com mão de obra, você tem que saber fazer um cálculo que a grande maioria das pessoas não sabe que são os custos indiretos O que, que são os custos indiretos né a grande maioria acha que é só imposto e aí você vai falar pra mim ah ele é no trabalho sem nota, não tem nada disso não, imposto só eu e pago a diária do meu povo no, no dinheiro mesmo não, não, não, não tem problema, a grande maioria do mercado faz isso tá eu quero que você entenda isso não tem problema tá mas existem outras coisas sem ser só impostos ok a gente tem o que? A gente tem a gasolina, né? Que a gente gasta para ir para obra. Muitas vezes você tem mais de uma obra. O bom campeão Super estilo, normalmente, eu espero que ele tenha mais de uma obra acontecendo. Que ele consiga liderar mais de uma equipe ao mesmo tempo, tá? E o bom campeão Super estilo, ele vai fazer o que? Ele vai visitar todo dia as obras dele. Ele consegue, fácil visitar. Todo dia três, quatro obras no máximo, mais que quatro, começa a ficar muito por dia. Ir lá, coordenar, ver como é que as coisas estão acontecendo e fazer as coisas andarem direitinho. Ele vai ser um excelente líder. Lembra que a gente já falou sobre liderança? Pois é, a gente já falou já sobre liderança. Então, eu quero que você, campeão super estilo, pare e pense comigo. O que, que eu gasto, além do material que eu uso na obra e que eu fiz a lista, lembra? E da diária que eu pago pro meu pessoal? Ah, Helena, eu tenho minhas ferramentas. Cara, ferramenta é caro e você sabe disso. Mas quanto tempo né, dura uma ferramenta? Dura um laser? Dura uma parafusadeira? Espátula? Espátula é mais barato. Quanto tempo dura? Você calcular o custo indireto é exatamente isso. Eu vou te dar uma dica. Você vai pegar o valor dessa ferramenta e ver quantos anos ela dura. Quanto tempo dura uma parafusadeira? Helena, uma parafusadeira boa né? Ó, dura dois anos. Você vai pegar o valor dessa parafusadeira, ela é o quê? é 600 reais. Você vai pegar 600 reais e dividir por dois anos, 24 meses. E aí você vai ver qual é o valor. De cabeça agora eu não sei, eu acho que você já fez primeiro do que eu. <risos> e você vai ver qual é o valor daquela parafusadeira por mês. E você todo mês tem que garantir que você vai ganhar aquele dinheirinho, por menor que seja, extra, para cobrir a troca da sua parafusadeira. Mesma coisa. É com esmerilhadeira, é com martelete, é com batedor, é com até com buca. É com as suas espátulas, com aquele negócio que estica a linha, é com laser. É, são com todas essas ferramentas. Custo indireto são coisas que você gasta e não vê. O que mais que eu tenho de custo indireto? tenho broca, eu tenho disco, eu tenho serra-copa, eu tenho lixa, eu tenho lâmina do estilete. Tudo isso. Quanto é que você gasta disso por mês? Começa a listar, começa a contar. Começa a verificar. Teve uma época, eu vou ser muito sincera, que eu tava gastando tanto dinheiro, tanto dinheiro com disco de corte em obra de steel frame, que eu comecei a falar, olha, eu só te dou um disco novo se você me trazer o um velho. Que eu falei, gente, o povo tá, tá fazendo tá alguma fazendo coisa errada, não é possível, eles estavam comendo disco. E o pior, né, eu já dei essa dica pra vocês. Pra cortar steel frame, o bom é o disco de aço inox. Não é o disco de aço normal, não. Tem que ser o de aço inox, que ele é mais duro. E se você sabe de um disco aí melhor, conta aqui pra mim nos comentários, Tá? Melhor que a Sinox, porque cara, disco, eu fico desesperada com disco. Então você tem que saber o quanto que você gasta com disco, beleza? Além disso, o que mais que a gente tem de custo indireto? Importante, uniforme. Você dá uniforme pra sua equipe? Quanto tempo dura uma camisa neles? Quanto tempo dura uma calça? Quanto tempo dura uma bota? A Helena, não dá nada. Problema do cara. Beleza. Eu acho feio. Eu não gosto não. Se você é um campeão super estilo, você vai ter o seu, o seu cara uniformizado, bonitinho, tá? Vamos combinar assim. Mas quanto tempo dura uma camisa? Quanto tempo dura uma bota? O que mais? Transporte. Você andar de um lado pro outro, visitando, visitando as obras que você precisa para você coordenar elas bonitinho. Você gasta gasolina. Você tem a sua gasolina. E o transporte da sua equipe? Ah Helena, final do dia eu passo nas obras e vou pegando o pessoal. Eu tenho uma van e eu vou buscando o pessoal nas obras. Legal. Além da gasolina que você gastou circulando, você tem a gasolina de pegar o pessoal nas obras e depois deixar o pessoal em casa. Quanto é que você gasta de gasolina? Cara, a gasolina é um derrame. Você tem que tomar cuidado com gasolina. O que mais? Alimentação. Você dá alimentação pro seu povo? Tu alimenta eles ou eles se viram, eles levam a marmita. Como é que é isso? Como é que é o esquema que vocês têm? Como é que é o combinado? Se você paga alimentação, você tem que controlar também. Ah, Helena, eu boto lá que o cara ele vai gastar no máximo 10 reais por dia. O problema é dele. Ele quer lá uma quentinha de 10 reais por dia. Tá, mas você tem que considerar isso no seu custo indireto. Sua vai durar quanto tempo? Tem que pegar o tempo de obra que você imagina que você vai gastar e multiplicar pela quantidade de comida. Cara, teve uma época, eu juro pra você, que eu tava pensando de, de fazer um mini caminhão de entrega de comida nas obras. Eu juro por tudo, que eu tava surtando com o dinheiro que eu tava gastando de comida. Quando eu tinha muita obra e muita gente, cara, era um derrame que eu falava, cara, eu vou dar sócia do Ceasa. Só pode ser, não tem outra solução pra isso. Então você tem que listar tudo isso, né? O que mais? Entulho. Eu, quando é a sua responsabilidade tirar o um entulho. Ah, Helena, eu pego o entulho e jogo no terreno aqui baldica com a urbe leva. <risos> não é certo. <risos> vai ter alguma hora que vai dar ruim, você não vai poder fazer isso. Então considera sempre uma verba de entulho para sua obra. O que mais? Óculos, luva, diversas coisas. Você tem que pegar e parar. Começa a anotar tudo que você gasta, que não é material, que não é mão de obra. Telefone, quanto você fala no telefone, cara. Desculpa. Mas todo encarregado, bom que eu conheço passo o dia inteiro no telefone, pentelhão da equipe dele, coordenando as obras. Passa mesmo. Quanto é que você vai gastar de telefone por isso? Quanto é que você vai gastar de internet? Tudo isso você tem que botar na sua conta. Entendeu? Ah, Helena, eu não faço conta. Quem faz é a minha mulher. Quantas vezes eu vejo isso? Vejo mesmo. Eu até gosto que mulher normalmente é mais organizada que homem. Que aí o, os encarregados botam as mulheres para o lado financeiro. Beleza. Quanto que custa a sua mulher? Você tem que botar. Quanto é que custa a sua mulher no papel? Ela tem que entrar na conta também na hora de você dar o seu orçamento. Então, custo indireto é tudo isso. Olha só. E também, você sabe o que tem que ter no custo indireto? Que você esqueceu o seu salário. o Seu lucro. Quanto é que você quer lucrar na obra? Você tem um lucro de 10%, 15%, 20%? Ou 5%, tá bom? Que seja. Você tem que botar o seu, que no final é isso que você vai pro seu bolso. Então, vamos lá. Vamos começar a listar tudo que você tá gastando. Até a mulher pode botar a mulher lá, quanto que eu gasto a minha mulher. <risos> para você ver qual é o seu custo indireto. E na hora de você dar um preço, você vai lembrar de somar o seu custo direto mais o seu custo indireto. Pois é. E aí sim, você vai saber qual é o seu preço mínimo que você vai poder dar para o seu cliente sem tomar prejuízo e sem ter que abandonar a obra dele. Porque você é um campeão super estilo. Você não é qualquer um, não, tá? Você faz parte aqui de um grupo seleto que quase ninguém participa. E vamos ajudar todo mundo, botando os comentários aqui embaixo, do que você considera que são seus custos indiretos. Fechou? Beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo.